Bem-vindo aos dias do PRO da Leroy Merlin. Olá, eu chamo-me Hugo Pires, sou da Aleluia Cerâmica, somos parceiros da Leroy Merlin na área dos revestimentos e pavimentos cerâmicos e agradecemos já o, desde já o convite à Leroy Merlin para estarmos aqui neste, neste, nesta iniciativa. Vimos cá mostrar-vos um produto desenvolvido, é um produto bastante específico, desenvolvemos-os há relativamente pouco tempo, na, na Aleluia é um produto de a base é cerâmica extrudida, é um produto muito fino com 4mm uh, e é um produto bastante comercial. O SkinTech tem somente 4mm de espessura e apesar de, de, de ser, um produto, ser um cerâmico mais fino que o normal, tem resistências mecânicas muito boas uh, e é um produto bastante resistente. É o, o skin tech não só resistente a esta técnica de extrusão não só é bastante resistente é, é, a pancadas, é, a resistência a é, flexões, mas também é, este tipo de, de, de, de técnica a extrusão é bastante resistente a manchas, é, tem uma resistência química bastante elevada. Ou seja, qualquer nódula é, de, de, de um marcador de, de, de gordura pode ser facilmente removível com um detergente doméstico de limpeza. Como é que nós. Qual é o conceito aqui do SkinTech? Skin nós desenvolvemos este produto com três formatos, um 30-90, todos retificados, um 30-90 retificado, um 30-60, ligeiramente mais curto que este retificado, e dois tipos de mosaico. Este mosaico desencontrado tem um, um efeito sem fim na parede e um mosaico 10-10, mais normal, mais, mais comum, hum, que, que está disponível em todas as cores. Esta, esta coleção, SkinTech, é dividida em três uh, coleções distintas. O Citizen. O Citizen é um microcimento. Uh, um efeito microcimento, uma coisa muito comercial e muito... muito comercial, mas ao mesmo tempo muito sofisticada e contemporânea. Este, este, este Citizen é uma, uma, uma, uma série que que é uma série tranquila, uma série sem, uma cor, com, com cores sóbrias, com cores contemporâneas e que, que é um, são cores bastante comerciais. Em todas elas temos o preto, o cinza e o bege. Depois do Citizen temos esta série que é, uma, que é a Softline, que tem umas linhas longitudinais, tem linhas longitudinais que dão este efeito ao longo, ou seja, voltamos a ter em preto, em cinza e em bege. E temos uma pedra minimalista, que é o sandstone que tem um ligeiro, um ligeiro efeito de pedra. Uh, todas, é, toda, todas elas são retificadas, como disse há um bocado, em 3090 e 3060. O SkinTech, devido à sua espessura reduzida de 4 mm é perfeito para renovações. Uh, é um material que se pode colar em cima... De, de, de material existente, de azulejos existentes, sem ruído, sem demolições, sem o barulho e a, a maçada e o pó que normalmente acarreta de destruir uma cozinha ou uma casa de banho, ou seja, isto é um material que como é muito fino se pode colar com uma cola normalíssima por cima dos azulejos antigos e tem toda essa vantagem devido a esta espessura dos, dos, dos, dos 4mm ou seja, facilmente é colado em cima. Uh, tem vantagem de ser, além de, de, destas vantagens que eu já referi, do, do barulho, do ruído, de, de, dos, dos resíduos, uh, tem vantagem de ser muito mais rápido. Ou seja, com uma cola, uh, com uma cola no Skin Tech, põe-se em cima da parede e, e cola-se rapidamente em cima dos outros do, do, do, azu, do azulejo que estava. Um, obviamente que. que temos vendido já, temos feito alguns projetos. Uh, por exemplo, uma das, um, um de vários projetos que nós temos fornecido com Skin SkinTech são hotéis. Que vantagem é que tem? Uh, hotéis, os hotéis estão constantemente, constantemente a ser renovados. Não precisa fechar o hotel todo para renovar. Fecham às vezes quarto a quarto, nem precisam de piso a piso. Às vezes basta quarto a quarto. Fecham o quarto, põe o SkinTech por cima do azulejo que estava, que estava, que estava antes. Uh, passado duas, três horas limpa, passa para outro quarto, ou seja, nem sequer precisa fechar um piso inteiro. Isto para renovação é ótimo, que poupa-se tempo, poupa-se dinheiro e são algumas das vantagens deste, deste produto. O SkinTech não só em renovação é importante, também na construção nova o SkinTech é ideal. Além da rapidez, da aplicação do SkinTech, mais rápido que uma, que uma cerâmica tradicional, o manuseamento do SkinTech é mais fácil, além das peças serem mais leves. Também as caixas. Uma caixa tem 2,4 metros quadrados. Ou seja, põe uma casa de banho, 7 ou 8 caixas, fazem uma casa de banho. Vem-se ao roubar -me a merlã, põe-se debaixo do braço e, e, e temos uma casa de banho renovada. Uma, um dos fatores também importantes para o SkinTech na construção nova são as fachadas. Fachadas ventiladas e não só, ou seja, o Skintec, pela sua estrutura, tem uma, uma elevada resistência mecânica também e pode-se colar diretamente sobre, sobre capoto, por exemplo, e pode-se colar diretamente nas fachadas ventiladas. Para isso vou virar uma peça ao contrário, tem uma rede para dar maior resistência mecânica a estas peças de 4mm de Skintec. Esta rede dá, uma, dá, dá maior resistência mecânica e depois com uma cola normal, que isto é um produto com baixíssima absorção de água, um porcelânico com baixa absorção de água, uma cola com porcelânico cola a qualquer, a qualquer fachada. Também a, a fachada ventilada, que também tem o tal reforço, e vocês aqui não, não vêem, mas tem este reforço de, de, de rede atrás. Também as fachadas ventiladas a, se podem aplicar com, com o SkinTech, é colado, tem a rede por trás, como, como já referi, e é colado diretamente à estrutura. Ou seja, além de, de, de, um, de, uma, de um, uma menor quantidade de material, também volta a ser muito mais rápido uh, o, a, a colagem deste, deste, deste material sobre estas estruturas. O peso é menor, uh, nestas fachadas ventiladas há várias, várias vantagens, o isolamento térmico é muito melhor, o isolamento acústico é muito melhor, ou seja, há grandes vantagens de... de de termos a, a, o SKINTECH também aplicado em fachadas ventiladas. Nós temos esta, esta, esta peça, este é um parceiro nosso, que é a Tecnofront, trabalha diretamente connosco, que, que teve a gentileza de nos ceder este, este pequeno protótipo. Isto é um, uma simulação de uma, de, uma, de uma fachada e é uma, uma das formas de aplicação deste SKINTECH. Tem outra vantagem em relação a um cerâmico de 10mm normal. Não, não é necessário de fazer ranhuras no, no lado, do, do, no lado do, do, do, da, da peça. Não precisamos de fazer ranhuras. Ou seja, é mais tempo, mais dinheiro uh, que se poupa em aplicar o SkinTech numa fachada ventilada. Também o, a sustentabilidade e a, a, o carácter eco-friendly deste produto é bastante importante. Ou seja, esta redução de material para 4 mm é bastante importante. Não só na, na, a começar pela logística, pela logística só para terem uma ideia num caminhão conseguimos pôr mais 125% de material do que comparado com um porcelânico de 10 milímetros, ou seja, aqui também há uma grande poupança a pegada ambiental do 4 milímetros do SkinTech é sensivelmente metade do que o comparada com 10 milímetros normal, ou seja, na logística isso é, é bastante, conta bastante é bastante importante Já não, não só no transporte mas como no armazenamento há uma série de fatores que, que contam na pegada ambiental só para ter uma noção nós poupamos na Aleluia Cerâmicas poupamos 55% de material em plástico e em, em, em papel poupamos 55% em relação ao porcelânico de 10mm normal em energia poupamos 45% ou seja, 45% de, de, de poupança em gás eh, relativamente a um porcelânico eh, normal de 10 milímetros. Hoje em dia, eh, este, este, este fator ambiental já tem bastante importância, mas daqui a uns anos vai, conta, vai contar para a construção nova, ou seja, na construção nova vai haver cotas de, de, de produtos sustentáveis e, e, esta, e este skin tech é um, é um produto que, que, que pode ser muito importante e é um fator que conta muito para, para, para esta para construção para estes itens. Para mais informações sobre o SkinTech podem aceder ao nosso site www.aleluia.pt nós somos uma empresa portuguesa sediada em Aveiro ou nas lojas da Relois Merlin qualquer equipa da Relois Merlin está uh, disponível e está perfeitamente habilitada para responder uh, uh, uh, a qualquer eventual pergunta, qualquer dúvida sobre o SkinTech e uh, mais uma vez agradecemos ao é a oportunidade de termos vindo aqui explicar algumas características e de mostrar este produto que nós achamos que tem, que tem imenso potencial e o nosso muito obrigado. Juntos entre profissionais.